Olá, tudo bem? Enquanto eu faço um café aqui, eu vou fazer um vlog e queria falar com vocês sobre o efeito Barnum, tá? Ou o efeito Fórier. Bom, vocês sabem o que é isso? Efeito Barnum ou efeito Fórier? Não? Então vem comigo. Então é mais ou menos assim. Esse efeito Barnum ou efeito Fórier é aquela tendência que as pessoas têm, o ser humano tem, que é natural, de acreditar naquilo que ela é mais favorável a elas, tá? Vamos imaginar que você lê o horóscopo dizendo assim, é... Você terá uma surpresa agradável nesse fim de semana. Poxa, você pode ser de qualquer signo que isso serve pra você. Números da sorte, então... <risos> Se fosse correto, gente... Todo mundo ganhava na loteria, né? E uma pergunta que eu tenho a fazer pra vocês. Por que, que os números da sorte de um signo são diferentes do outro? Já que é um número para você, vamos dizer, julgar na Mega Sena, é, não teria que ser o mesmo para todo mundo? Só não vai ganhar, né? Então, o um que é número da sorte para mim é número do azar do outro? Aliás, existe sorte e azar? Vamos pensar nisso? Então, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo aonde eu fui buscar essa fonte, que é em outro vídeo que explica muito melhor do que eu sobre a história de quem foi Barnum e quem foi Fória, tá? O Barnum foi um que descobriu esse processo, ele investigou esse processo e percebeu que podia ganhar dinheiro com isso. E o Föller, ele foi um, um professor, um acadêmico, que fez um teste com seus alunos sobre esse assunto e chegou a essa conclusão que eu estou falando para vocês aqui. Eu vi um vídeo do Pirula recentemente, né, o mais recente dele, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, aonde ele cita esse efeito Föller, aí eu fui correr atrás, fui tentar descobrir... E matei a charada. Então, é aquela coisa. É, o que melhor agrada a você, você tende a acreditar. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Observem todos os lados da moeda. Saiam das bolhas. Evitem pseudociências. Procurem as fontes daquilo que vocês leem, daquilo que vocês ouvem, daquilo que vocês veem na internet. Procurem as fontes de qualquer vídeo. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Deixem um like se inscrevam no canal, eu não esqueci não, vou continuar com as minis aulas que eu estava fazendo antes, tá? sobre defesa planetária, um abraço então, inscrevam-se na... nos canais da rede da resistência científica, um abraço a todos, a água já está fervendo aqui, tá prontinha para fazer o um café, fui, tchau, tchau.